fala pessoal tudo bem com vocês seja bem-vindo à versão 3.0 do curso manutenção do celular estamos fazendo este grande lançamento agora no mês de março de 2019 o que significa a versão 3.0 são três cursos em um você vai aprender toda a parte de manutenção e conserto de aparelhos que utilizam Android vai aprender também toda a parte de iPhone sistemas da Apple e a parte de software, então são três cursos em um, Android, iPhone e software, além dos bônus, como vocês podem ver, para quem realizar a compra até a data aqui acima. Bom, este curso é feito em parceria com vários profissionais, estou aqui na assistência técnica do professor Luiz, Bem, pessoal. onde desenvolvemos esse projeto desde 2015 e todo ano a gente coloca conteúdo e informações novas do curso. Bom, agora vocês estão me perguntando, quanto eu vou ganhar trabalhando na área de manutenção do celular? Então nós vamos mostrar para vocês agora o quanto é lucrativo trabalhar nessa área, o quanto você pode ganhar em um único dia, quanto que você pode ganhar em 30 minutos, em uma hora, realizando os concertos e também quanto que você pode ganhar dentro de um mês. E pode ter certeza que você vai querer entrar para este negócio, trabalhar nessa área, ser o seu próprio patrão ter a sua própria independência financeira. Luiz, será que nós podemos mostrar, mostrar um pouquinho do seu faturamento aqui? Vamos Do vamos seu lá. sistema? Pode? Vamos lá, eu tenho um sistema aqui que está aberto nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui ó, com o SH Oficina. Esse aqui vocês sabem que é um programa que eu uso. Desde lá o módulo 1 a gente já mostramos para vocês esse, esse programa. Então ele tem o cadastro aqui dos dos das ordens de serviço E ele tem esse módulo aqui Que é o módulo de vendas, controle de vendas, tá? Então nesse controle de vendas eu consigo puxar aqui Quanto que foi vendido durante o um mês, durante um dia Eu vou mostrar pra vocês aqui o faturamento é, No mês fraco, que é mês de janeiro Faturamento total aí da, da, da Exatec aí Durante esses, esses 31 dias de janeiro, né? Então vamos pôr aqui, ó do mundo um só mudar aqui um do 1 um. janeiro 1 um. até 31 do 1 um. emitir ele vai me dar aqui tudo que foi vendido todas as os tudo que foi é bem detalhado a maneira que ele me passa aqui ó e deu 13 páginas vamos vamos lá para para a última página e aqui ele me dá o total que foi vendido aqui ó mês de janeiro que é um mês fraco né é um mês bem fraco aí 12.730 considerando aí que a gente tira é, mil reais de, de, de funcionária dois mil para o técnico é, 800 reais de aluguel conta de luz aí suponhamos que por alto aí a gente gaste aí é quatro mil quatro a cinco mil reais aí de custo que todos os serviços nós fazemos aqui no mínimo 100% de, de lucro, então considerando aí que a gente gaste um valor bruto aí com peça, é, aluguel, funcionário, a gente gaste 5 a 6 mil reais ainda, sobraria 6 a sete mil reais de lucro por mês no mês de janeiro, tá? Sobraria não, sobrou, isso aqui foi para o meu bolso, né? Bom, vocês viram um pouquinho como é lucrativo trabalhar com manutenção e conserto, Lembrando que tem várias fontes de renda, uma assistência técnica. Como vocês podem ver, tem toda essa parte de acessórios, Exatamente. onde você vende cabo, carregadores, películas. películas, entre outros acessórios, insumos de informática e de celular, que vende bem todos os dias. Verdade. Os consertos, que é realizado, você pode comprar e vender aparelhos celulares, entre outros serviços que você pode agregar. Bom, agora vocês vão ver o que os nossos parceiros falam sobre quanto ganham em um dia de trabalho ou em uma hora de trabalho na área de manutenção do celular, confere aí. Muito bom dia, André, aqui é o Marcelo, aluno do curso de manutenção de celular 2.0. Eu estou aqui hoje, é, um gran... é com um grande prazer que eu faço esse depoimento, André, o curso é muito bom, adquiri muita experiência já, já estou trabalhando aí há sete meses, está certo? Já consertei mais de 80 aparelhos em todo esse tempo aí, troca de frontal, conector de carga, Faço o que, que vocês possam imaginar, é na área de celular, graças ao curso do André Cisp, tá certo? E aqui, hoje, eu tenho aqui, ó, eu fiz a troca da frontal desse Moto X e a bateria, para entregar já no dia de hoje. Este serviço custou 310 reais para fazer a troca desses dois componentes. Também tenho aqui, ó, a, eu fiz a troca da frontal do... Esse aqui é um Positivo S520 Twister, tá certo? Tá aqui, R$ reais, foi a troca deste serviço. O André, muito obrigado pela gentileza. Tem mais um montão de celular na fila para fazer no dia de hoje ainda. Muito obrigado, fiquem todos com é Deus. Gente, Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Cícero, mais conhecido como Cícero Cowboy. Já estou na área há 16 anos. Cícero, é compensativo você mexer com o celular? É compensativo entrar nessa área? Rapaz, isso aqui é responde para vocês, ó. Ó, e tá chegando mais gente. O que é isso, Cícero? Alunos. Cícero, quanto que ganha um técnico de celular? Eu não posso te responder o valor que o técnico ganha. Se ele for preguiçoso, ele não ganha nada. Ele ganha uma pizza. Mas vamos lá no que interessa. Isso depende do seu, do seu conhecimento, do que você busca. Quando você busca, como esse pessoal que estão aqui, com certeza o seu, seu faturamento vai ser bem maior. Me deparei com alguma situação esses dias. Peguei um Xiaomi para resolver o problema dele, era um curto na linha, na linha positiva de carga dele. Foram no mais ou menos, de identificação e tudo, uns 20 minutos. Foi R$ reais que eu cobrei. Então, Cis, por que você cobra esse preço? Porque são aparelhos condenados por outras assistências e meus, o, meu, o meu forte é reparos em placa. Não era uma simplesmente troca de tela. Peguei, então eu vou falar um relato aqui para vocês aqui. Peguei um aparelho também, um, um, um, um Moto G5, né? Um Moto G5. Que não estava carregando, estava com, com, com era problema de carga, né? Era, era problema de carga ali naquele aparelho e resolvi o problema. Quanto tempo eu Depois que eu abri ele foi rápido, eu abri ele foi uns 5-6 minutinhos. Quando você cobrou? Cento e 150. é, e a só foi 150. Isso então, aí eu tô com um aluno aqui. Vou chamar ele aqui para estar entrevistando ele aqui. E engraçado foi o a, tipo assim: a percepção dele. Ele perguntou se quanto que você gastou de peça aí? Eu falei: três reais. <risos> Mas como assim? Aí ele já começou a fazer a matemática dele O tempo que eu levei de serviço E a peça que eu havia colocado Eu não cobrei, não foi pela, pela peça O valor da peça Eu cobrei pelo trabalho que eu fiz Então um abraço a todos, que Jesus os abençoe Só para incentivar vocês nesse vídeo Para vocês verem como que funciona a assistência técnica beleza Eu queria ter a parede na bancada para fazer reparo Só que hoje eu estou em administração E aí eu tinha, teria que esperar isso, eu não posso beleza Um abraço a todos, que Jesus os abençoe cada dia a mais Tchau, tchau fui bom agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso ele contém mais de 210 aulas mais de 70 horas de conteúdo além de ser o curso mais completo em quantidade de horas cronograma carga horária ele é o curso com maior qualidade no brasil o nosso curso ele está na versão 3.0 Adquirindo mesmo hoje, vocês vão ter 50% de desconto. Vão fazer a versão 1.0, a 2.0, a 3.0 e vão ganhar dois brindes surpresa, ok? Realizando a compra até a data aqui acima. Ao final do curso, vocês vão receber certificado de conclusão, vão receber o suporte pós-curso, que é durante três meses. Nós temos um fórum de suporte, onde você pode solicitar esquemas, nós temos também o suporte ao vivo que é realizado toda semana por mim, professor Luiz, Cícero Cowboy, William Celulares. E esse é o curso onde você vai ter aulas com grandes profissionais. Né? Aulas minhas, do professor Luiz, do Cícero Cowboy, gravado lá na assistência dele de Brasília, com William Celulares, gravado lá na assistência dele em Ribeirão Branco, com o pessoal da J.C.L., professor Alisson e Antônio, gravado aqui em São Bernardo do Campo. Tem os módulos dos alunos. Os alunos que fizeram o curso, que tem sua assistência, que estão trabalhando, eles realizaram vários vídeos consertando onde fica dentro do curso, para você ver a credibilidade do nosso produto. Ou seja, é muita informação. Apenas agora você ter a iniciativa de descer no site, conhecer todo o conteúdo e adquirir o mesmo. Ok, pessoal?